Olá meninas vamos aprender a fazer esse tapete com tecido de malha tá com um tapete bonito com retalho tá tudo redondinho tá molde né eu cortei os tecidos tipo duplo tá na hora que eu dobrei o tecido eu coloquei duplo cortei e vou costurar assim mesmo. Para ficar mais justinho, mais juntinho, né? Mais fofinho, entendeu? E para render mais o serviço, tá bom? Então eu peguei um copo americano, tá? Para tirar a medida, né? Risquei no papel, certo? Risquei o copo aqui, depois cortei e ficou desse tamanhozinho assim. Aí eu vim com o tecido de malha, coloquei isso aqui em cima, né? O molde e cortei assim eu fiz com copo americano porque geralmente todo mundo tem né porque ele é até medida para fazer bolo alguma coisa né ele é uma medida boa para qualquer coisa né pra bolo salgado e agora para tecido para costura de tapete né <risos> mas se quiser também maior pode usar uh, o próprio cone de linha tá usar qualquer material que você tiver eu falei o copo esse copo porque geralmente é mais fácil de achar né Aí, você vem e fica todo redondinho. Eu dobrei o tecido, porque eu gosto que fica assim, mais, né, pra render mais o serviço, eu acho. Aí, já ficou avesso com avesso, na hora que você colocar, ele já vai ficar no direito, certo? Agora, vamos às costuras, tá? Como costura o... Essa esferazinha aqui, tá bom? Então, meninas, vou dar uma dica pra vocês. A hora que vocês for cortar o retalhinho, né, que é esse retalhinho aqui... E eu cortei tipo assim uns quatro, né? Umas quatro desses junto, aí a tesoura fica meio dura, né? Aí ó, aí dá calo, ó. Aqui onde deu calo aqui, ó. Bem aqui, quer ver? Deixa eu ver mais ou menos aqui, ó. Olha o calo que deu aqui, ó. Então, eu vou dar uma dica: vocês amarram o tecido na tesoura, né? Pra ficar mais fácil de cortar. Então, como eu falei, poxa vida, tá doendo meu dedo, eu vou parar, mas aí eu falei, não, vou colocar um, um retalho aqui, aí deu certo, parou de doer. Aí vocês termina aí, com a tesoura assim, ela tá moladinha, né, e dá pra cortar legal, tá vendo? É uma dica engraçada, mas é, mas é bom, tá? <risos> Tchau, obrigada. Não consegui filmar eu costurando, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu intercalei esse, né? E aqui no começo tem que rematar, tá bom? Tem que dar aquela arrematada, né? E aí eu vou seguindo, né, até aqui embaixo, ó. Vou seguindo, aqui eu não, essas, esses meios aqui eu não preciso rematar porque eu costuro com a linha 10, número 10. E se for com aquela linha mais fina, aí precisa arrematar de um por um, tá? Mas eu costuro com uma linha mais grossa, aí vou até o final aqui, ó. Pra quando chegar aqui... Nesse final aqui eu remato de novo, tá? Aí remato aqui e pronto, entendeu? Pra ficar bem firme a costura, tá? Mas se vocês quiserem também rematar com essa linha mesmo, ó, número 10, todas, eu não vejo necessidade, tá bom? Então, não deu pra filmar costurando, mas como você já sabe costurar, né? Tá bom? Aí ficou assim, ó, intercaladinho, tá vendo? Tudo com... Tudo rematado aqui, no, no começo, tá? E como eu, eu já disse, é acertar aqui, ó, tentar alinhar isso aqui, para não ter que cortar depois, tá? Então, na hora de costurar, é só manter esse alinhamento aqui. Tá bom, meninas? Então, segue, segue o vídeo. Então, quando eu comecei a fazer, eu não intercalei, eu coloquei, costurei, é... As, as rodelinhas, uma atrás da outra, né? E, e ficou assim, ó, separado, tá vendo? Essa separação aqui eu não gostei. Daí eu mudei o jeito de fazer. Fui intercalando, ó, nas costuras, tá vendo? Costura aqui, aí aqui, tá vendo? Intercalei tudo. Aí ficou tipo escamadinho assim, ó, que lindo. Agora, se vocês quiserem fazer esse modelo, tudo bem. Mas eu não gostei. Então é melhor assim, tá? Intercalando tecido, tá? É, tentar deixar bem certinho aqui para evitar de cortar, né? para não ficar feio. E como eu já tinha começado assim, vai ficar assim mesmo. E até é bom para vocês aprenderem, né? Tá? Daqui a pouco tá terminando o nosso tapete aqui. Daqui a pouco tá terminando, ó. Tá vendo? Costura aqui, eu fui costurando até lá, depois volto costurando tudo de novo, que é para poder render o serviço. Tá bom? Aí o acabamento eu não sei ainda, vamos vou... Num... Vamos ver como é que vai ser, aí, na, hora, na finalização aqui, eu vou ver como é que vai ficar. Daí, eu, eu filmo, tá? Então, meninas, praticamente terminado o meu tapete. Daí, a última camada aqui, ó. Costurei, rematei, dobrei, dobrei junto com o tecido, que é o forro, e vou passar a costura aqui, tá? Tá ficando assim, ó a última camada. Eu preferi assim. Tem gente que só, se quiser, dobra só esse, esse forro, sem dobrar o paninho. Mas eu prefiro dobrar o paninho que é para ele manter assim deitadinho, né? Porque se eu dobrar ali, ele talvez fique abrindo, né? Aí não vai ficar legal. Então aí faça a critério de vocês. Eu tô terminando o meu assim. Daí vocês fazem o seu aí, tá bom? Terminei o tapete, olha como é que ficou legal, ao avesso dele, ó, tá, o outro lado, e se vocês gostaram, dê um like aí pra mim, se inscreva no canal, tá, que eu vou fazer mais reciclado, reciclado, tá, então esse rec... reciclado foi com retalho, né, é, é, é, retalhos que e jogar fora, né? Não foi comprado. Eu tinha aqui um monte de retalho sobrando, que eu andei fazendo umas camisetas e eu não joguei fora. E acabei fazendo esse tapete e ficou muito legal, tá? Ficou fofinho para levantar de manhã, né? por perto da cama. Então, não se esqueçam, tá? De se inscrever, tá bom? Obrigado, meninas. Ah, e outra coisa. Se vocês quiserem aprender a editar vídeo, que nem esses meus... Lógico que são vídeos caseiros, né? Mas para vocês que querem aprender, fazer vídeos, é, editar vídeos, criar canal no YouTube, aí embaixo na descrição do vídeo vai ter o curso tá, do Irineu. Ele ensina muito bem, aprendi com ele, tá? Fazer vídeos, editar vídeos, é, criar canal no YouTube, tá bom? Então, por enquanto, meninas, um abraço e obrigado!